Meus amigos, eu o Esporte de todo o Brasil. Um grande abraço, ligado aí no canal do YouTube. Estamos chegando aí para mais um vídeo para vocês de Pré-Jogo. Em que vamos ter mais uma rodada da Bundesliga, a temporada 2021-2022, em que vamos ter frente a frente o Borussia Chagalbá contra o Borussia Dortmund. O Borussia Chagalbá que vive um péssimo momento, está brigando contra o rebaixamento. Uh, depois da saída do Michael Rose exatamente para o Borussia Dortmund, e, e que, com o novo treinador, não conseguiu acertar alguns resultados, a, a equipe dos Protos, e, e o Borussia Mönchengladbach hoje, se encontra num momento terrível contra o rebaixamento, 15º colocado, pode acabar indo para a 16ª posição, para a zona de pre-off, que até se bobear, para a zona direta de rebaixamento, para cair direto para a segunda divisão. E isso é um ponto extremamente complicador uh, para um, um Borussia Dortmund que precisa vencer, porque a rodada, ela é dificílima, como um todo. E aqui hoje, nessa sexta-feira, tivemos a vitória do Bayern de monique 3x1 para cima do Gortenfurt. Então, nós temos aí uma situação complexa né? no sentido de tentar ter aí um, um resultado uh, bastante mais mais efusivo, in, né? Uh, um borussia dortmund que tem uma dúvida que olha pode ser um desfalque considerável. Marco Royce, ele que é um dos jogadores que fez muito tempo, né? Jogou do borussia garrincha e que apareceu, né, o mundo exatamente no Borussia Mönchengaribá. Ele que é nascido em Dótomo, mas que jogou no Borussia Mönchengladbach durante muito tempo, né, depois de jogar na categoria de base do é, S, assim, enfim, essas histórias, vocês já sabem. E o Reus, ele é o cara, o maior carrasco do Borussia Mönchengladbach e tem uma média de gols de mais de um, um gol acima, né. Uh, por jogo. Né? Desde que ele chegou do Borussia Dortmund, sempre pelo menos guardou um, ou até guardou dois gols, dependendo do, do, do, da vez do jogo. E segundo o, o Runa Shein, né que é o, o jornal do Vale do Runa, uh, onde é situado a cidade de Dortmund, né, o, o jornal fala que o, o Royce pode ser dúvida aí para o jogo, a gente não sabe o que aconteceu, se, se houve algum problema de tornozelo, algum problema de última hora, e no treinamento de hoje. E, e aí vamos ver o que, que vai acontecer se ele não poder jogar. Aí o Dottomor vai ter que pensar no que vai fazer, que jogador que vai colocar para o lugar. Uh, principalmente aí, uh, de repente o Malen tem que jogar na frente, no lugar do Royce. Vamos ver o, que, que, dá, o que, que pode fazer esse time do Marco Rose. Já o, o, o Borussia Mönchengladbach aí do Ad Hunter, que era técnico do Eintracht Frankfurt, lembram se A temporada passada, quando ele tinha a vaga da Liga dos Campeões na mão, sete pontos à frente em relação ao Borussia Dortmund. E aí, acabou que o Borussia Dortmund fez uma reação sensacional. E o Eintracht Frankfurt acabou não tendo uma atuação... É, muito das boas. Né? E agora tá nesse momento aí de... Saiu de lá, foi pro pro, pro... pro Borussia Mönchengaribar. E agora tá vivendo esse momento aí de zona do rebaixamento. E... Tentou... Tá tentando montar uma cara, um time aí, pra... Tentar fazer alguma coisa recente. Uh, na equipe. O... Rapidamente vamos às relações prévias para vocês. O Borussia Mönchengaribar deve vir a campo com o Somero, Scali... É... Kinter... Elvedi... É, Banini... O italiano... O Kramer... O Zacaria... O Herman, O Stendel, O Pleiá... E o Embolo... O técnico... O... Adhunter... Já o Borussia Dortmund... Deve vir a campo com... Cobel... Munier... Akanji, Hummels... Rafael Guerreiro... Tem jogado uma barbaridade... É, aí nós temos... Witzel o Berrigan, outro também que está jogando uma barra barerada, o Dahoud, outro que está jogando muito bem, o Reus ou Malen, dependendo, Thorgen Hazard, que está recuperado, pode ser que ele comece o jogo do, como titular, e que entrou no jogo passado, na rodada passada da da Ziga, e o Haaland, que, é um que é o vice-artilheiro do campeonato, e pode assumir a tiraria do campeonato nessa rodada, já que o Lewandowski não marcou nesse é, final de semana. A rodada da Bundesliga, que na... é, no horário, né? Uh, tem da seguinte forma. Às 10h30 da manhã, vamos ter Red Bull Leipzig e Hertha Berlin. O Eintracht Frankfurt vai receber o Colônia. Ainda vamos ter União Berlim e Arminia Bielefeld. O Hoffenheim enfrenta o Wolfsburg. E esses jogos das dez e meia da manhã. E a uma e meia da tarde, com transmissão da pant do One Football, Ainda vamos ter aí Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund no One Football. Vamos ter aí o Eduardo Monsanto na narração com os comentários do Keds e na Bandeirantes, mais uma vez, vamos ter a narração desprezível de José Luiz Atena e comentários desprezíveis do Neto e, e, e também vamos ter os comentários do craque Rafael Oliveira, que é fera demais, que é absurdo como comentário. No domingo nós vamos ter aí o isso tudo que era às 10h30 da manhã e ao meio de meia vamos ter aí uh, o Freiburg enfrentando a equipe do Auschwitz. Então, o Borussia Dortmund precisa vencer aí para ficar pelo menos aí na terceira posição do campeonato. Ou então, assumir o segundo lugar, caso o, o Wolfsburg não vença aí o Hoffenheim. E aí a briga vai começar a ficar exatamente entre os dois, o Bayern e o Dortmund e esse pode ser um perigo terrível. Uh, para o campeonato, carioca. aliás, tem sido aí uma discussão muito grande... Em relação ao se o formato dos pontos corridos, está sendo justo, se está sendo suficiente uh, para você definir um título uh, da temporada, né? Então, muita coisa está tá, tá, tá sendo falada, sendo pensada. Vamos aguardar aí para ver o que, que vai gerar aí dessa edição nesse ano, que o campeonato precisa reagir. O campeonato precisa reagir, o Dutton, se ele for campeão, seria uma luz no fim do túnel. Ah, por uma série de motivos, né, óbvios, né, que chega no pai ganhar, né, vamos combinar, e então algo precisa ser feito, algo aí precisa ser feito, e vamos ver o que vai fazer, o que vai acontecer, eu devemos aguardar, e para ver aí o que vai, o que vai gerar ah, nessa rodada no final de semana, certo? Lembrando que amanhã, logo depois do jogo, nós estaremos aqui, ah, com uma live, Pra lá no meu, aqui no meu canal, para poder falar aí um pouco mais do jogo para vocês, com análise, com interação E tudo mais que para vocês aí ligados em todo o Brasil uh, para vocês esse sabadão maravilhoso, maravilha Certo garotinho? Um grande abraço para vocês aí e valeu!